Here it comes. Boom o Boom chakalaka segue batendo recorde atrás de recorde, lembram que no domingo eu falei que o canal tinha batido recorde com 41.700 e poucos views, pois na terça-feira esse recorde já foi batido, 56.342 views, são 15 mil, quase 15 mil views a mais do que o recorde anterior, um recorde que durou apenas dois dias, me lembrou quando um recorde de décadas na NBA foi batido pelo Lonzo Ball Ele fez o Triple Double mais jovem da história da NBA Logo em seguida, o Markel Woods foi lá e bateu o recorde dele, alguns dias depois Também, na terça-feira, foi batido o recorde de inscritos em um dia 806 novos inscritos na terça-feira Recorde absoluto da história do canal O recorde anterior era 722 No dia 16 de junho de 2017, que eu já tinha citado que era o dia anterior com mais views antes do último domingo. E falando em inscritos, estamos chegando logo mais a 50 mil inscritos no canal. Nesse momento são 48 mil e poucos inscritos. E eu queria fazer algum vídeo especial de 50 mil, então se vocês tiverem alguma ideia relacionada ao fato de o canal estar chegando a 50 mil inscritos, me digam. O vídeo de hoje, o que que é? No dia 10 de agosto do ano passado, eu fiz um vídeo de teste de conhecimento perguntando para vocês se vocês sabiam para qual time tinham ido 20 free agents daquela época. Então eu decidi fazer algo parecido, não só com os free agents, que nem aquela vez, teve muitas trocas bombásticas agora nessa off-season, então jogadores que trocaram de time não só na free agency, mas também através de trocas. Eu não peguei só os jogadores mais fáceis, eu não coloquei Kevin Durant, eu não coloquei Russell Westbrook, eu não coloquei Kawhi Leonard, esses jogadores todo mundo sabe para que time eles foram, eu peguei pesado. Alguns jogadores um pouquinho mais fáceis, mas, de um modo geral, são jogadores bem difíceis de saber para onde eles foram. As regras desse jogo são assim, pausem esse vídeo agora, vão lá buscar um papel e uma caneta, vocês vão marcando se vocês acertaram ou erraram cada um dos 20 jogadores, lá no final do vídeo vocês dizem nas respostas aqui nos comentários do vídeo quantas vocês acertaram, beleza? Então vamos começar com o primeiro jogador? O armador Lonzo Ball, irmão de Lamelo e Dicola, outro LiAngelo e filho de Lavar Ball, ele saiu dos Lakers, e foi para letra A, Los Angeles Clippers, letra B, New Orleans Pelicans, ou letra C, Oklahoma City Thunder. Lonzo Ball foi para... 3, 2, 1. Letra B, New Orleans Pelicans, ele foi um dos jogadores envolvidos na troca que levou Anthony Davis para o Los Angeles Lakers. Número 2, o armador Quinn Cook saiu do Golden State Warriors e foi para... Letra A, o Los Angeles Lakers, letra B, o Orlando Magic, ou letra C, o Phoenix Suns. 3, 2, 1. Los Angeles Lakers, letra A, ele assinou um contrato de 2 anos e 6 milhões de dólares para jogar ao lado de LeBron e Anthony Davis. Número 3, o veteraníssimo Tyson Chandler acabou de assinar por um ano com qual franquia? Com o Chicago Bulls, onde ele começou a carreira dele? Com o Houston Rockets ou com o Washington Wizards? Tempo... 3, 2, 1... Houston Rockets, ele assinou pelo mínimo de veterano, que nem eu falei, por um ano. E agora defenderá o time do Houston Rockets. Número 4. Frank The Tank. Frank Kaminsky, terceiro. Saiu do Charlotte Hornets e agora ele vai jogar por... Letra A, Philadelphia 76 Sixers. Letra B, Phoenix Suns. Ou letra C, Portland Trail Blazers. Algum time que começa a cidade com a letra P. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Phoenix Suns. Desculpem a montagem tosca que eu peguei da internet. Dois anos, 9,8 milhões de dólares é o contrato que ele assinou com o time de Phoenix. Número 5 Ele estava no vídeo da temporada passada Estava recém assinado com o Phoenix Suns No meio da temporada foi para o Washington Wizards E agora o Trevor Ariza foi para o... Letra A Golden State Warriors Letra B Indiana Pacers Ou letra C Sacramento Kings Tempo Trevor Ariza foi para... 3, 2, 1 Sacramento Kings Um contrato de 2 anos e 25 milhões de dólares O Sacramento Kings gosta de gastar um dinheiro Número 6 David Noaba era um dos poucos free agents restantes alguns dias atrás, estava sendo disputado por vários times e ele acabou letra A no Atlanta Hawks letra B no Brooklyn Nets ou letra C no Memphis Grizzlies David Nwaba acabou no... 321 Brooklyn Nets, um contrato de 2 anos, 3 milhões e meio de dólares Número 7, Markif Morris estava em OKC e agora ele foi para Letra A, Detroit Pistons Letra B, Toronto Raptors Ou letra C, Utah Jazz 3, 2, 1 Detroit Pistons, um contrato de dois anos 6,6 milhões Invejosos dirão que essa foto é do Marcos Morris, seu irmão gêmeo, quando ele jogava em Detroit Mentira, gastei meu dia inteiro para fazer essa montagem com Markif Morris E a camiseta dos Pistons Número 8, agora sim, seu irmão gêmeo, Marcos Morris, ele foi para... Letra A, Cleveland Cavaliers Letra B, New York Knicks Ou letra C, San Antonio Spurs E a resposta é... New York Knicks E aí é uma pegadinha porque ele tinha se comprometido com o San Antonio Spurs Foi anunciado que iria para os Spurs Voltou atrás e assinou por um ano e 15 milhões de dólares com o New York Knicks Número 9 Jordan Bell, depois de ganhar dois títulos pelos Warriors Saiu e foi para o Letra A, Milwaukee Bucks Letra B, Minnesota Timberwolves Ou letra C, Sacramento Kings 3, 2, 1 Minnesota Timberwolves um contrato de 1 um ano e 1,6 milhão de dólares Número 10 Ron Day Hollis Jefferson saiu do Brooklyn Nets e assinou com Letra A, Boston Celtics Letra B, Miami Heat Ou letra C, Toronto Raptors 3, 2, 1 Toronto Raptors pela barganha de 1,7 milhão por 1 um ano Achei um contrato bem barato Bom reforço para os Raptors que perdem Kawhi Leonard Número 11, o baixinho Isaiah Thomas, que também estava no vídeo do ano passado, assinou com... Letra A, Charlotte Hornets, para substituir Kemba Walker. Letra B, Chicago Bulls. Ou letra C, Washington Wizards. E a resposta é... Letra C, Washington Wizards, contrato de um ano, 2,32 milhões de dólares. Número 12, o pivô Hassan Whiteside, depois de muitos anos de Miami Heat, agora vai jogar por... Letra A, Dallas Mavericks. Letra B, Los Angeles Clippers. Ou letra C... Portland Trail Blazers 3, 2, 1 Portland Trail Blazers Ele foi uma das peças da mega troca entre Miami, Filadélfia, Los Angeles Clippers E Portland, que levou o Jimmy Butler Ao Miami Heat, Whiteside jogará pelos Blazers Número 13 Chandler Parsons Vai jogar por Letra A, Atlanta Hawks Letra B, Philadelphia 76ers Ou letra C, ele sai da NBA e vai jogar no Real Madrid da Espanha 3, 2, 1 era pegadinha. Ele vai para o Atlanta Hawks numa troca que levou Solomon Hill e Miles Plumley para o seu ex-time, o Memphis Grizzlies. Número 14. Derek Favors saiu do Utah Jazz e foi para... Letra A. O Golden State Warriors. Letra B. O Houston Rockets. Ou letra C. New Orleans Pelicans. 3, 2, 1. New Orleans Pelicans. Ele foi trocado pelo Utah Jazz por duas escolhas de segundo round. Eu acho que ele vale um pouco mais do que isso, não? Número 15, Mike Muscala estava nos Lakers na segunda metade da última temporada, mas ele saiu e agora assinou com letra A, Chicago Bulls, letra B, Memphis Grizzlies ou letra C, Oklahoma City Thunder. 3, 2, 1, OKC, 2 anos, 4,3 milhões de dólares para Mike Muscala. Número 16, o gigante Boban Marjanovic saiu dos Clippers, se separou de Tobias Harris seu melhor amigo, e vai jogar letra A pelo Dallas Mavericks, letra B pelo Denver Nuggets, ou letra C, de volta no San Antonio Spurs. 3, 2, 1, Dallas Mavericks, 2 anos, 7 milhões de dólares, é o novo contrato de Marjanovic. Número 17, Ricky Rubio saiu do Utah Jazz, que agora tem Mike Conley, e vai jogar em, letra A, Cleveland, letra B, New York ou letra C, Phoenix. 3, 2, 1, Phoenix Suns e um contrato bom, bem generoso, 3 anos, 51 milhões de dólares para Ricky Rubio no Suns. Número 18, Ennis Cantor jogou pelo Portland Trail Blazers dos playoffs no ano passado como titular, mas agora defenderá o time do, letra A, Boston Celtics, letra B, Los Angeles Clippers ou letra C, Orlando Magic. E o Turco Enes Kanter jogará por Boston Celtics. Dois anos, 9,8 milhões de dólares o seu contrato. Penúltimo jogador do meu teste de conhecimento. Ele está de volta à NBA. Anthony Bennett, depois de jogar a última de league pelo Água Caliente Clippers, assinou um contrato não garantido com... Letra A, Cleveland Cavaliers, onde tudo começou. Letra B, Houston Rockets. Ou letra C, Indiana Pacers. E a resposta é... Houston Rockets, eu havia citado isso no meu vídeo sobre o Russell Westbrook. Anthony Bennett, que agora é um bom arremessador de três pontos, pode ajudar o time dos Rockets. Número 20, último jogador do meu teste de conhecimento, Darren Collison saiu do Indiana Pacers. E agora ele vai, letra A, jogar pelo Denver Nuggets, letra B, jogar pelos Lakers, ou letra C, jogar pelos Blazers. 5, 4, 3, 2, 1... Nenhuma das anteriores, surpreendentemente, antes de completar 32 anos de idade, Darren Collison anunciou a sua aposentadoria e vai passar mais tempo com a sua família. Como sempre, eu fiz uma pegadinha para vocês. E aí, quantas vocês acertaram? Peguem o número de acerto de vocês, multipliquem por 0,5 ou dividam por 2, no caso, e esta é a nota de vocês, né? Se vocês acertaram 14, a nota de vocês é 7. De 6 a é 7,5, nota C. De 7,5 a 9, nota B. E de 9 a 10, nota A. Vocês estão aprovados em todos esses casos. Menos de 6, vocês estão reprovados no teste de conhecimento sobre os novos times dos jogadores da NBA. Eu pensei em fazer uma parte 2 desse vídeo, porque tem muitos outros jogadores que trocaram de time. Se vocês acham que vale a pena, digam aí nos comentários, mas se vai ficar cansativo e não, também podem dizer que aí eu não faço. Então nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Buxa Calaca. Um grande abraço e até lá.